Bom, tudo bem com vocês? Meu nome é Maurício Valentini, eu sou professor universitário e tento deixar esse canal o mais agradável e cheio de conteúdo para você. Sou professor desde 1997, atuando nas áreas de arquitetura e engenharia, já terminei o meu mestrado, atualmente faço doutorado em promoção de saúde é, aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos relacionados a desenho técnico, normas técnicas, trabalho de conclusão de cursos, softwares né, tridimensional, como o SketchUp, e alguns assuntos mais populares, dicas, né, talvez alguma coisa de motivação, autoajuda, gestão. Né. Então é um canal que tem a ver com a minha vida acadêmica nesse universo, das universidades que eu atuo. Espero que você goste. Nesse vídeo de apresentação, eu vou compartilhar com você uma dica que eu gosto muito, porque gera uma praticidade muito grande, tá bom? É um processo, né? não sei se todo mundo conhece, mas é um processo divertido e bacana de como descascar uma laranja rápido. Então, aqui em cima da minha prancheta, nós temos um método Tradicional da, da laranja, né? Você clica aqui pelo início, né? Clica, ó. vai rotacionando essa laranja com maior cuidado para não é, machucar a, a pele da laranja. E tal. Então, esse é o um método tradicional, demora muito, e às vezes a gente não está com é, tempo para poder fazer isso. A segunda dica é a seguinte: você tem a laranja. Presta atenção, que é muito rápido, vitamina C é importante para te manter motivado nos estudos. Você vai cortar a laranja em cruz, certo? Olha como que é mais fácil. Dois cortes. E depois, vai abrir a laranja por aqui, ó. E ela vai soltar o gomo. Olha, fica o gomo inteirinho, prontinho para você degustar. ó Tira o gomo da laranja... Fácil. Fácil como descascar uma laranja vai ser você participar desse canal aqui, tá bom? Fica com Deus. Até mais. Tchau.